Kenzie, manda um salve pra minha amiga, o nome dela é Ken... também é Kenzie? Uai, um salve pra Kenzie aí, é mesmo esse negócio aí? Olof tá banido, o Deer também, nossa que benção, eu tô vivendo o um sonho Pega uma runinha boa aqui, agora é vitória, vamos nessa Testa a build do Golden, ah, vamos ver se esse jogo dá pra testar ó. Tipo esse, esse jogo eu vou precisar de tenacidade, mano ó, Charme da Serafina, Fear do Recarim, Stun da Irelia, Stun da Senna Eu vou precisar de tenacidade Pra fazer a runa do Golden, a build que o Golden falou pra eu testar Eu tenho que ir com essa secundária, tipo assim, né Então esse eu vou precisar de tenacidade, galera Kenzie, manda um salve do Desmaio com o Madkundwek que eu escorrego o bombo Salve, Helogord Kensi me manda o um salve do Desmaio Combado com do Echo que eu escorrego o bombo Salve, Helogord Ó, que... oh, não vou comprar pote, hein, galera Vou comprar só pink, tá ligado? Que eu vou ser invadido, talvez quem você usa placa de som? Ah... Como é que faz pra saber Se eu uso placa de som ou não? Não sei, mano. Placa de som. Deve usar, né? Tem placa de vídeo. Tem placa de som. Tem placa, né? Também, né? Mano, onde que eu... será que o recarim startou? Eu não vi, mano. Ele deve matar o um mid, provavelmente. Que a wave do mid tá muito ruim. Mas se bem que é um que ele pode só pular. Só, só pular, né? Calma, não precisa de ajuda na longage, não. Tá tudo bem. O Kha'Zix tá ali, ó, mano. Deixa eu pingar pra galera. Nossa, ele tá aqui, velho. Nossa, eu vou pegar Double Scanton, então. Eu consigo pegar Double Scanto. Eu vou tentar ir dar Counter Gank mid, que ele deve ir aqui, o Reka. Hecar... O recarim tá aqui, nós né? não ganha não, mano. Ai, velho, eu só queria colheita, mano. Eu só queria colheita, nem era pedir muito. Eu vou pegar a double scuttle. O Kha'Zix não toma o gank, velho. Deixa eu pegar a Double Scuttle. Ah, nice, Kazicola. Ah, velho, meu top foi solado, tá ligado? Isso pode dar merda, velho. Não, porque o Kha'Zix vai me dar lixo, né? Valeu, Kazicão. Nice, velho. Peguei double scuttle em cima de um... Vai tomar gank, vai tomar gank, velho. Peguei double scuttle em cima do um recarim. Na, no papel, a, a matchup é boa pro recarim early game, tá ligado? Mas conseguiu lançar a Brab, então tá safe. Vai lá, oi. Tô chegando. Mas o recarim vai tá top também, mano. Eu acho. Vou tentar ir lá, velho. Nossa, velho. Se essa ilha morrer, ele tá muito fodido, velho. Boa, garoto. Ai, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ganha tempo, ganha tempo. Se cura, se cura e vem pra baixo. Tem que matar esse cara... Logo. Um, dois, três e... Ele me mata também, tá estacado, velho. Ah, vamos nessa, galera! Let's go! Não! aqui Power Farm de filho é forte? Sim, de, de fato, né, eu sempre faço o power farm. Então você precisa do nível 6 o mais rápido possível, olha isso, eu já tô nível 6 e 44. Ele deve ter farmado uns dois campos, ele deve ter 36 de farm, né, eu tenho 42. Eu vou só voltar a farmar, ou tá pra daivar o bot, ó, aquela wave ali, ela tem um, uma função, essa wave bot, vocês estão ligado, né. Não tá, não tá tendo comunicação, mas aquilo ali pode ser uma wave destacada pra nós daivar, ó. Acho que eu vou esse que passar pra ir lá. Nossa, o cara tem exaust, campeão. Nice. Viu? Ah, conseguimos. Talvez o Icarinho me mata aqui. Mas se eu morrer, paciência. Quase que dá caca, tá ligado? Esse gank aí, velho. Quase, quase, quase. Sabia que o carinha lá nele. Nice, side step, velho. Será que tem dano? Pra caralho. Nice! Oh, o Kha'Zix mandou bem ali no... Deu um, um negocinho assim, deu uma saída boa, tá ligado, velho? Kha'Zix é mid aí, galera. Nossa, em condition se pá. Porque o mid ali já desandou. Mid não, top, né? Mano, esse é um outro jogo, galera, que eu givei a Arauto mas... e peguei o Drag, tá ligado? Eu acho que esse tipo de escolha minha não... Tá sendo inteligente não, mano De fato, o Arauta é mil vezes melhor Do que qualquer primeiro dragão, mano Não tem contestação nisso, né, velho? Mas agora se eu pegar todos os drags até chegar A alma, acho que vale Aí pode falar que é vale, mano, o Kha'Zix mata esse cara O cara tá na Disney Olha aí ele, ele é me caçando, mano Aqui, filho! sem seu dano Eu não mato não, velho Ah, véi, sem o dano dele não dá pra matar não mata e a Irelia tá vindo aqui, tá? A Irelia tá vindo aqui, sai. A Irelia tá aqui, velho. Deixa eu tentar dar visão dela a todo momento. Pô, será que foi my bad eu ter apertado o R no Silas? Porque eu acho que se eu não aperto o R no Silas, o cara só saia vivo. Mas o Kha'Zix não entendeu a minha malícia dele beitar ele beitar a aparição do Silas ali no TP, aí eu já chegava com o mano meu CC e bal, matava. Agora fudeu, né, velho? Cazic sem estar tiltado, ele aparentemente não tem um mental interessante. Mas eu não sei nada da realidade dele, né? Às vezes eu tô falando besteira. Olha esse rapaz jogando. A morrer no auto-ataque ainda. Ah! Cazicão, se você morrer aí, vai ser pai, hein, Cazicão. Se matar, God. Eu nunca critiquei. Eu nunca critiquei. Nunca, nunca. Jamais. Ó, oh, tô aqui, tô aqui, galera. Tô bem posicionado, tô bem posicionado, tô bem posicionado. Tô bem posicionado, eu tô pensando, eu tô pensando. Ah, nem fudendo. Ah, tá. O cara saísse vivo ali era pai, hein, velho. Ó, oh, deixa eu pegar o galo ainda. Volta aqui. Ai, mano, se não fosse esse... Ai, mano, se não fosse esse Silas cancelando o meu... Não nem o que falar, bad, família Mano, se não fosse o Silas cancelando a minha mamada Eu ia mamar os quatro ali, mano Nossa, esse cara vai tomar ICA. Ah, não vai não, achei que era o Kha'Zix, pô Tá bom, dá dano nele que o Drag é nosso, hein Que papo é esse? Que papo estranho? Não, mas é o que o campeão faz, pô Quando nós falamos sugada, o que, que o Fidel faz, será? Deixa eu ver, vida o canaliza e drena Ah, drena, né? Drena, então Drenar, falar drenar agora Pra ficar mais... Ah, vou falar mamada, pô, Significa drenar, né? Engraçado que o drenar aqui fala Drenar as almas É, o é, é, é realmente é um demônio, né? Gens, vale a pena gastar o protobush pra farmar jungle? Não, jamais, mano Mas às vezes eu uso pra puxar um campo Sei lá, vou fazer o blues uso para pra puxar o sapo É meio que de preguiçinha, né? Mas não, jamais vale a pena Porque às vezes ele pode estar em cooldown na hora que você precisa Numa situação, tá ligado? Melhor falar pra tu que não vale a pena Mas eu uso direto É, você tá aqui, né, mano? Mano, eu tanco pra caralho isso aqui, velho. Cadê meu time confiando? Acredita, família? Acredita, mano? Os caras não confiam na drenada mamada do Fiddle. Aí, Laoi acreditou, pelo menos. Mas o Kha'Zix não podia entrar seco também, né? Pô, ele é um Kha'Zix, ele tava sem ult. Mas tá bom. Tancamos lá, né, mano? Olha isso, eu durei 41 segundos. Mas vamos lá, né? Esses 41 segundos... É desde a hora que eu tava fazendo o Red galinha. Fiz Red galinha, deve ter demorado 10 segundos. Aí eu utei durei mais um pouquinho. Matei, roubei o Arauta, aí aí ele veio de TP. Durei no mínimo ali, uns 20 a 15 segundos. Aí se pá. Ai, morri. Ó, oh, esse cara é doido! Quando ele ultar eu cancelo. Por que esse cara não vai ser punido, velho? Nossa, agora ele ultou, fodeu, velho Mas eu vou ultar também. Nossa, eu joguei, mal, eu joguei muito mal, eu joguei muito mal, eu joguei muito mal, eu joguei muito mal, vou ser punido por causa disso. Morri, morri, morri, morri, mesmo flashando, mesmo flashando, eu morri, morri, morri, morri, morri. Mesmo flashando, eu sei que eu vou morrer. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Mata logo, mata logo, pra não estragar o velório. Mata logo pra não estragar o velório. Ó, oh, que isso, velho. O cara enlouqueceu, velho. Eu não tenho um zonas não, mano, mas eu dei um daninho. Mais ou menos, velho. Dei muito dano, não. Caralho, será que a Ilaoi vai tentar fazer uma história? Mano, eu acho que se ela não tomar stun da Irelia, ela mata todo mundo, véi. Se liga. Eu acho que ela faz história, véi. Será que ela faz? Não, não faz Ah, vamos nessa família Ai, velho, deixa eu tentar concentrar do real aqui Só pra nós vencer esse jogo aqui, vai E eu preciso do Kha'Zix nas Fight, hein, mano Mas ele tem que splitar, eu acho, esse Kha'Zix Eu acho que é assim que ele funciona, não sei E me parece que o time deles O time deles faz mais sentido junto do que o nosso, né, mano Tipo, os caras tem build, double build com double Frontline, Com... Calma, calma, e lá, traz pra mim, traz pra mim, lá, nossa, eu consigo ajudar ela, hein, mano. Mas eu vou tentar fazer um milagre aqui. Vamos ver se eu dou conta. Ah, não valeu a pena, não, viu, velho? Mano, se a... imagina a e faz aquilo que ela fez, galera. Aqui! em vez de aqui. Se ela faz aquilo que ela fez perto de mim, mano, nós matava todo mundo e Baron, mano. Ó, vou dar pick-off com o Kha'Zix, velho. Vamos lá, vamos lá. Eu acho, que ele faz um, eu acho que ele faz uma bagunça aqui contra nós ainda, velho. Não, Tá, conseguir dar o Parma CC nele. Eles podem ir Baron? Pode, mas eles não tem tanto DPS, não. Ele fez rino. Esse aqui é um bagulho que me ajuda a respirar melhor pelo nariz, né? É um dilatador anal. Basicamente é isso. Anal? Nasal? Eu falei anal? Nasal, seus foreheads. E aí, mano? Vocês acham que nós conseguimos botar esse aqui? Eu acho que não. Nós vai ter que dar outro pick-off. Eu falei, velho? Sério que eu falei? Olha aí lá. Oi na contenção. Eu vou matar só esse aqui, mano, primeiro, vai. Ah, nice, é o Kazix vem pro resto. Peguei colheita aqui de caneca e tô dando dano no Silas, boa. Tá, tiramos o Baron de quase todo mundo. Só a cena tem Baron, mano. Dá pra fazer Siege e levar o um Mid ainda. Nice, ah, estamos bem no jogo. Isso foi bom. Daqui a pouquinho meu ult ultimo... Aí ah, A vai querer fazer um milagre aqui e ela faz, tá. Calma, se ele, se ele tiver estacado, a gente não faz nada, não, mano. Agora eu flashei pra matar ele, mano. Não sei se vale... valeu a pena esse flash, galera. O que, que vocês falam? Eu acho que nós ainda continuamos porque meu ult tá voltando, velho. Ó, meu ult tá voltando. Então acho que dá pra fazer uma graça, ó. Nossa, Mas eu mira, só você tinha que ter feito isso antes, véio. mano. Não agora. Nice. Então acho que agora valeu a pena, mano. A questão de que o que pegou valeu a pena. Muito concentramento aqui agora. Concentramento existe? Concentramento. Concentramento do meu ouvido? Puta merda. Putz, pra garantir o objetivo, filhão. Foda-se. Volta um pouco agora. Calma. Se eu conseguir mamar, dá nóis. Se eu conseguir mamar, dá nóis. Boa. Silence. Mamada. Fear. Se der range. Vai tomar pintada aí, cavalão. Tá correndo pra Brast. Pra Brast, né? Olha eu. Nossa, deu nem tempo de passar o facão nele. Então, talvez ele possa estar aqui. Não, meu W também não ativou. Ele deve estar dando B ali, então. Mano, acho que a gente nem precisa querer tanto startar esse objetivo, hein. Só espera as oito. Aliás, dá pra startar sim. Fazer isso aqui logo. Peraí que o Kazix fez caca. Opa, o Recarim também fez caca. Tá todo mundo fazendo cocô. Que isso aí, Cazicão? Tá, Tá doido? Dá pra base, GG galerinha E aí galera, se eu flashar tem Prime Ah Marquinhos, manda aquele... Ixi. GG tá. não vai dar Nice, é rapaziada